E aí, pessoal, tudo bem? Nesta aula, nós vamos falar a respeito do Sistema Monetário Brasileiro, mas nós vamos focar nas cédulas. Mas o que é uma cédula? Nada mais é do que um pedaço de papel que representa uma quantidade de dinheiro, que é o que nós chamamos de notas, ou seja, essas notas aqui, sendo que cada uma Representa uma quantidade, aqui a nota de 2 reais, aqui a nota de 5 reais, aqui a de 10 reais, a de 20 reais, a de 50 reais e a de 100 reais. E, através dessas notas, nós podemos realizar algum pagamento, ou receber alguma quantidade de dinheiro. Por exemplo, se eu quisesse comprar um lanche, e esse lanche custasse 10 reais. Lembrando que o real é a moeda brasileira, então, meu lanche custa 10 reais. De quantas maneiras eu posso pagar esse lanche? Eu posso utilizar uma nota de 10 reais, não posso? 10 reais representam 10 quantidades. E a nota que representa essas 10 quantidades é essa nota de 10 reais, ou seja, a nota de 10 reais representa 10 quantidades de R$ real. Ok, o lanche estaria pago. Mas e se eu não tivesse uma nota de 10 reais? Tivesse outras notas, como eu poderia pagar esse lanche também? Eu poderia utilizar duas notas de R$ 5,00. Isso porque aqui tem cinco quantidades, com mais cinco quantidades, vão dar um total de dez quantidades. Ou seja, duas notas dessa vão representar a mesma coisa que uma nota dessa. Eu também poderia utilizar cinco notas de R$ 2,00. Então, uma. 2, 3, 4 e 5 notas de R$ 2,00. Isso porque R$ 2,00 com R$ 2,00 vão dar R$ 4,00, com mais R$ 2,00 vão dar R$ 6,00, e com mais R$ 2,00 vão dar R$ 8,00. E se eu somar isso com mais 2 reais, vão dar um total de 10 reais, que é a mesma coisa que duas notas de 5 ou uma nota de 10 reais. Está vendo? Eu posso representar a quantidade de R$ reais de três maneiras. Essas quantidades elas são equivalentes, elas são iguais. Então, o que está acontecendo aqui é uma equivalência entre cédulas, ou seja, entre as notas. Mas, claro, essas são as formas de se pagarem exatamente os 10 reais. Mas, caso eu não tenha nenhuma delas, eu poderia utilizar outra nota. Mas essas notas aqui, elas passariam do valor de 10 reais. E aí, você teria que receber um troco, porque, por exemplo, uma nota de 20 reais é a mesma coisa que duas notas de 10 reais. Então, essas notas se equivalem. Então, 20 reais se equivale a duas notas de 10 reais. Lembrando que o lanche custa 10 reais, você teria que receber 10 reais de troco. Mas o que eu quero mostrar aqui é que uma nota de 20 reais é equivalente a duas notas de 10 reais, ou seja, representa a mesma quantidade. E uma nota de 50 reais é a mesma coisa que uma, duas, três, quatro e cinco notas de 10 reais. Então, essas quantidades são equivalentes, porque, olha, 10 reais com mais 10 reais, vão dar 20 reais, não é? Com mais 10 reais, vão dar 30 reais, e com mais 10 reais, vão dar 40. E com mais 10 reais, vão dar 50 reais. O que eu quero dizer é que nós podemos utilizar a combinação das notas para conseguir um certo valor, mas, claro, elas têm que representar a mesma quantidade. Não necessariamente as notas têm que ser todas iguais. Deixa eu apagar essas notas aqui. Eu apaguei duas notas de 10, não é? Então, eu posso colocar no lugar uma nota, ou seja, uma cédula de 20 reais. E, ainda assim, teríamos 50 reais, porque, olha, 20 reais mais 10 reais dão 30 reais, com mais 10 reais dão 40 reais, e com mais 10 reais dão 50 reais. Então, não importa a nota que você vai utilizar, o que você tem que saber é que elas têm que representar o mesmo valor, a mesma quantidade. Por exemplo, como nós podemos representar a nota de 100 reais? Eu posso utilizar também duas notas de 50 reais, que vão representar a mesma quantidade, porque 50 reais mais 50 reais vão dar 100 reais. Existem até outras combinações, mas vai ficar muito grande aqui, né? Tente achar outras combinações, veja as possibilidades. E eu espero que essa aula tenha te ajudado bastante. Até a próxima!